Durante algumas semanas, durante algumas semanas eu venho insistindo num tema aqui conosco, e você já deve ter visto alguns vídeos aqui a respeito, sobre como nos localizar, né, tentar nos encontrar no, nesse, eixo chamado, nesse eixo chamado história. Onde nós estamos na história? E por que nós estamos aqui? E, e qual é a razão pela qual Deus permanece. Ou, permitiu que nós permanecêssemos aqui depois do novo nascimento. E por quê, né? Porque cargas d'água é, nós não seguimos adiante com ele, assim, né? De repente converteu, puf, virou purpurina, né? Desaparecendo no ar. Seria, seria formidável. Eu... Eu... Já pensou? Você se converter, aceitar a Cristo, né? Passar pelo novo nascimento e de repente ir desintegrando, igual no final de. No final daquela, daquela novelinha Marvel, né? Paz, virar poeira cósmica e ir pro céu. Ah, seria lindo. Mas não foi assim. Porque Jesus, Jesus de, fez uma oração em João capítulo 17. E nesta oração ele diz lá assim: olha, eles não vão agora. Pém, pém, pém, pém. Vai ficar todo mundo aqui, mas eu oro para que, que eles, eles consigam vencer, porque eu venci. E ele mandou um instrumento e Deus nos deu um instrumento para isso. E eu venho ao longo desse tempo, então, trabalhando duas perguntas aqui. São duas perguntas que estão explícitas, às vezes elas não estão explícitas, estão implícitas, que é o que somos, ou o que nos tornamos, e o que nós deveríamos ser. Porque há um planejamento da parte de Deus a respeito do, da sua criação. E há um planejamento de Deus para restaurar a sua criação. E esta restauração se deu por completo ou não? Onde ela está? Sobre o que nós deveríamos ser é o passo seguinte né, desse projeto todo que a gente está desenhando aqui. É tentar de alguma forma fazer com que você e eu também nessa história, a gente se encontre né, dentro do reinado de Jesus. A gente se encontre e de alguma forma se encontrando, a gente consiga entender o que é ser gente do jeito que Jesus quer que a gente seja, porque há um jeito de ser, gente, que Jesus quer que a gente seja, que é o que eu venho dizendo, ser aquilo que Jesus espera de nós, o que o Senhor deseja que nós sejamos, como Ele deseja que eu seja, você seja, como é que Ele deseja que a gente experimente a vida, são essas, é, são essas questões que eu venho trazendo aqui ao longo desses últimos meses, dessas últimas semanas para a gente discutir e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, como ser gente do jeito certo. Há um texto que Paulo nos dá algumas dicas e eu gostaria de dividir com vocês. Está em Colossenses capítulo 2, em dois versículos apenas. Nós vamos passear por esses versículos, creio eu, se o senhor assim se nos permitir, durante algumas semanas. E começa hoje com o um texto de Colossenses capítulo 2, do verso 6 ao verso 7, que diz...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 Ser gente do jeito certo começa aqui. E como começa? Começa pelo re, pela restauração, começa pela regeneração. Não há nada que pode ter acontecido antes. Tudo inicia pela regeneração. E a regeneração é o ponto inicial da nossa história com Jesus. A regeneração é o ponto inicial da nossa história com Jesus. Grave isso. Estou repetindo para que você entenda muito bem. A regeneração é o ponto inicial da nossa história com Jesus. Nós não estamos em busca de um ponto inicial. Nós não estamos em busca de um começo ainda ser começado. Nós já estamos no processo. A vida já está transcorrendo. Quando você disse eu quero ser regenerado pelo Espírito Santo, eu quero ser eu quero ser transformado, eu preciso, eu creio, eu quero nascer de novo. Quando você disse isso para Jesus, todo um processo foi desencadeado e você nasceu de novo. E esse novo nascimento, esse novo nascimento é o ponto de início, é o que faz com que a gente comece essa trajetória com Jesus. E essa, esse início, ele tem, ela tem três ações, são três ações que Paulo lista aqui, e eu quero falar com você um pouquinho de cada uma dessas três ações, e também dessas três ações, geram duas reações. Essas vão gerar duas reações. Vamos lá? A primeira ação que Jesus, que Paulo sugere, ou ele, na verdade não sugere, ele dá quase que um mandamento aqui aos irmãos de Colossenses, é Siga Jesus. Siga Jesus. A... Seguir Jesus? Ele tem conta no Twitter? Ele tem conta no Instagram? Não, não. <risos> Siga Jesus. Assim como aceitaram a Jesus como Senhor, continuem a segui-lo E seguir Jesus é uma coisa muito interessante, difícil, porque o caminho de Jesus leva para a cruz. Não leva para o mar das delícias e nem para os dias de muita glória. Muito pelo contrário. Seguir Jesus, tem, é, obrigatoriamente você vai passar pelo Gólgota, obrigatoriamente nós vamos passar pelo Gólgota. Seguir a Jesus significa estar disposto a morrer o tempo todo, para si, morrer em favor dos outros. Morrer para si, si mesmo e morrer em favor dos outros. Esse é o ministério de Jesus. Seguir a Jesus significa morrer para si em favor dos outros. Em favor dos outros. O tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Esse é o ministério. Então se você diz que segue Jesus Cristo, mas não consegue morrer para si, para que outro morrer para si, para que outros possam usufruir e não morrer, morrer para si. Em favor de outros, você não está seguindo a Jesus Cristo. Você está seguindo os seus próprios passos. Você está seguindo a si mesmo. Meu. Eu...